Olá Brasil, olá cidade, hoje é sexta-feira, semana voou, hein, no estalo, né, depois do feriado que teve, né, deu aquela quebrada no meio da semana Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil com o nosso Jornal da TV, SB Notícias Hoje, hoje é dia 9, 9 de setembro de 2022 e a partir de agora você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo. Vamos lá, meu povo. Esse é o nosso WhatsApp. Reclamações, flagrantes, denúncias. 997 8244 Problemas aí no seu bairro, na sua rua. Pode enviar aqui pra gente, tá bom? Vamos compartilhar aqui o nosso programa. Vamos se inscrever também aqui no canal da TV SBT Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha... No domingo a gente já começa aqui, né, falando de coisa boa, porque no domingo vai ter a festa da peregrinação da Capela São Sebastião, no bairro Caiobi. Às 10 horas da manhã já tem a celebração com a Santa Missa, né, com o padre Adalto e logo após será servido um delicioso porco na fornalha. Ei, coisa boa, né, gente? É isso aí, o cardápio segue ainda mais fardo torresmo, salada verde, legumes, tutu de feijão arroz branco farofa, a uma da tarde terá o festival de prêmios com tradicional leilão o valor é de 45 reais por pessoa, crianças até 5 anos não pagam a capela São Sebastião fica situada ali no bairro Caiubi, é uma realização da paróquia Aparecida. mais informações pelo telefone 3455 2309. E tem mais festa neste final de semana, no sábado agora, né? No sábado nós vamos ter a festa da primavera na ADI Geraldo de Campos Rocha, né? Aqui na Vila Linópolis. Isso mesmo, 11 horas da manhã, na rua Alonso Quis Dodson 331, Vila Linópolis, Santa Bárbara do Oeste. Com área de alimentação, pastel, suco, sorvete, entre outras guruseimas, barraca de pesca, boca do palhaço. E a partir da 1 e meia da tarde, olha aí, 1 e meia da tarde, se programe, porque vai ter a apresentação das danças né, dos alunos do maternal 3 até o 5 ano. Terá a apresentação deles. O evento é aberto à população, a toda a comunidade. Venha prestigiar! Educar para a Vida, mobilizando saberes, gerando aprendizagens. Terá rodadas aí com o Festival de Prêmios, você não pode perder. Bem legal, bem bacana, show de bola. Muita festividade para você neste final de semana aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um abraço para todos os professores, educadores da Adi Geraldo, a diretora Vilma. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né? esse trabalho aí pedagógico juntamente com as crianças. Um comerciante de 40 anos perdeu o controle de seu veículo. Isso ao frear bruscamente após o sinal fechar. Isso aconteceu no cruzamento da avenida Iacanga, no Jardim Brasília, em Americana. Na madrugada de ontem, o veículo... A, a, a, a, a planou, né? aquela planou no, no, no, e acabou batendo ali no, no semáforo, né? No, no postinho que sustenta o semáforo, olha do jeito que ficou frontalmente o carro. O motorista teve atendimento médico, né, um gerente de, comercial de 42 anos foi socorrido até o pronto socorro Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do com muitas dores, né? No, no, no peito, no tudo da pancada, de acordo com a. Cama que atendeu a ocorrência, o comerciante alegou que estava pela avenida no sentido do bairro centro, quando percebeu que o sinal estava vermelho, né? freou, e aí não teve jeito, né? Aí o veículo acabou é, batendo nesse poste aí, olha, né? Do semáforo, que sustenta o semáforo. Teve escoriações no rosto, mas passa bem. Bom, obrigado a você, obrigado pelo seu carinho. Hoje, rapidinho, compacto aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias. Participe, interaja aqui junto conosco, enviando sempre sugestões de reportagens através do nosso WhatsApp 997824426 e tudo de bom. Bom final de semana para você e na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta. Valeu, seu Giovanni, nosso produtor, aqui nos botões eletrônicos do canal da TV SM Notícias. Logo mais, às 11 horas, estarei no espaço aberto pelo rádio 81,9 FM e 690 AM. Tchau, meu povo! Mexeu com você, mexeu comigo!